Boa noite. O Globo Repórter de hoje mostra o dia a dia de trabalhadores que usam a voz para ganhar a vida e movimentar a economia. A maioria trabalha por conta própria. do café troca o dia pela noite na Feira do Brás em São Paulo e é chamada de... A ambulância chegou, estou aqui. Chamar a atenção é mesmo a alma do negócio. A Pink do Caldinho é personagem conhecida no Recife. Na Orla Carioca, ambulantes fazem girar 4 bilhões de reais por ano. Os vendedores de mate são patrimônio cultural e imaterial do rio mate é um feijão com arroz de carioca. Da bicicleta a uma frota de 20 carros novinhos, o empreendedor virou o rei das pamonhas. Vassoureiro, quero vassoura! Oi, peraí minha linda! O vassoureiro agora distribui currículos para voltar ao mercado formal. Fiz minha casa com a vassoura, comprei meu carro com a vassoura. É possível sonhar alto vendendo ovos assim? O jovem da periferia estuda para ser piloto de aviões. Que histórias estão por trás dessas pessoas que ouvimos diariamente nas ruas? o café, Lá vão eles. Lavam eles. Pelas praias e ruas de cidades de todo o Brasil. A pé ou não. Dia e noite. São de trabalhadores informais que ganham a vida no gogó. Sacola jeans, bolsa de lona, luva, corrente para colocar no pescoço de sapo. Ou no grito mesmo. Sacolinha, sacolinha! Essa é a Danila. Café, minha linda. Na Feira do Braz, região central de São Paulo, entre milhares de vendedores, ela tem que chamar a Atenção. Usa a voz como uma espécie de sirene, um localizador para a freguesia. Os oh, oh, oh! um Me chama de ambulância, me chama de sirene. A ambulância chegou, tô aqui. É meu grito, eles me ouvem. Aí fala, a amiga tá ali, então vou lá na amiga. O grito dela é tão longo, tão longo, que eu preciso cronometrar. Vamos lá, quando quiser! Uou! Café! É, 13 segundos! 13 segundos! Haja voz, hein! Desafio, desafio quem fazer! Você consegue imitar o grito dela? Uou! É melhor só tomar o café, né? Esse, esse é o talento dela. O melhor café da região, hein? A ruiva do café, tá como a Danila é conhecida, também vende chocolate quente, sanduíches e sucos. Há nove anos é assim. Para num ponto... É um pão de leite com requeijão preto de peru e queijo. Empurra o carrinho pra outro... Vai até os fregueses. Amigo quente, cuidado. E recebe pedidos por celular. Eu já chego aí, tá bom? Freguei chamando. É, o cliente me liga, aí eu vou lá e levo o lanche dele, que ele pediu. A batalha segue a madrugada inteirinha. Chega aqui uma e meia. Aí eu começo minha luta. Vou andando e gritando até as sete e meia, oito horas. Chefia, tem que o meu sustento para mim minha minha casa e minha família, onde Deus me levanta todos os dias. Tem dificuldade? Tem, mas sempre Deus me dá força para Deus. E quando eu lembro dos meus dois filhos, principalmente. Tudo que eu faço aqui é com amor. Alimento, meus... eu falo que é meus filhos, né? É meu filho. Você tem um sonho? Tem minha casa. Aí do aluguel, ver meus pais que estão em Alagoas. Tem muito tempo que você não encontra com eles? <risos> Uns seis anos. Devido a essa pandemia, não deu para mim mais de Lagoas. conheceu meus filhos, conhece meu sonho é ter minha casa, construir um futuro com meus filhos, né? Mas você vai conseguir. Okay. Força você tem, né? Força. 9 anos lá de força, né? conseguir. Muita força e uma mão boa. Café dela é bom. Então acabou, tá? Só tem agora café puro com leite, só tem. Últimos gritos do dia. Hora de Pô, dia. Pô, pegar o rumo de casa. Foram Pô, sete horas de trabalho Pô, e você só tá indo pra casa porque muita. Muito produto acabou, é né? Graças a Deus. Agora só amanhã, de novo, o Você tá pensando que a maratona termina aqui? Que nada. Esse é meu marido, meu companheiro que está junto comigo. Ele também tá vende, né? Vende. E me diz uma coisa: quem vende mais, hein? É. Mas... é por que ela vende mais? Não <risos> sei. O grito, você acha que. Não, o grito chama. Chama? Já faz é, a diferença? É, é, é, é, é, é. Casados há oito anos e parceiros nos negócios, eles compartilham também a solidariedade. Aí esses que sobram aqui, eu dou para os moradores ali na marginal. Você o com ela, tá bom? Todos os dias eu deixo lá para eles. Suco, lanche, tudo que sobrar eu dou. Aí no outro dia Deus me dá recompensa. Tchau, meu amor. Obrigada. Obrigada. Eles chegam em casa por volta das 10 da manhã e o expediente logo recomeça. Os filhos Maria Eduarda, de 3 aninhos, e Gael, de um ano e meio, que tem síndrome de Down, passam a noite com a irmã da Danila e agora querem os pais bem pertinho. Ó, aqui ó. Enquanto ela limpa a cozinha, ele lava as garrafas térmicas e separa o que vai precisar mais tarde. Quantas horas vocês dormem por dia? Quatro, cinco... Dependendo, né? Por dia. Tem vezes que dá para a gente dormir, tem vezes que não dá para gente, a gente cochilar. Depois de cuidar da casa e das crianças, no meio da tarde, eles fazem revezamento de cochilos. E lá pelas 10 da noite, reabrem os trabalhos. O café é com ele, e os sanduíches com ela. Tem presunto com queijo, peito de peru, com queijo tem frango, que é um sapicão. Quase 11 da noite e vocês estão com todo o gás, né? É, então. Vamos. Vamos E assim todo dia, né? Todo dia. E o Michael agora vai começar a carregar o carro, não é isso, Michael? É. Trabalho na rua, então, tá quase começando, né? Mercadorias no carro, é hora de arrumar as crianças. Elas vão continuar a dormir na casa da tia, que mora do outro lado da rua. Já passa de uma da madrugada. Danila e Michael estão de volta ao Brasil. Tudo começa aqui. Cadeg Mercado Municipal do Rio, na Zona Norte. A 15 quilômetros do local de trabalho do Luiz. Ele percorre os corredores olhando e escolhendo a mercadoria. Bom dia, campeão. O saco de limão está custando quanto? 30. Quantos quilos? É. Quantos quilos? Esse é são o quê? Dois quilos? Dois quilos? Dois. Trinta reais. Trinta. Obrigado. Entre um limão e outro, uma paradinha para comprar os copos. Olha aquele branco. Transparente. Até que acha o melhor preço do limão. A 20, reais. 20 reais, eu vou levar o um saco. Abastecido, partiu. Copacabana. A, a mochila leva os segredos do negócio dele. Mas para encarar o expediente... Não, não. Tô no lugar certo. Tô vendo que eu cheguei na hora certa, né? Hora do café. Já, tudo já bem, seu Luiz? Tudo bem. Tomando café pra começar mais um dia, mais né? Mais um dia. Mas antes você precisa dar vida a um personagem, né? Ah, o ligeirinho, né? <risos> da onde vem esse apelido? Esse apelido veio de um cearenso. Que, como eu andava bastante e dominava o um pedaço na venda e nas pernas. aí ele colocou esse nome de lixerife. e ele se inspirou então no desenho animado. é né? o desenho animado. Epa, epa, e arriba, arriba. no desenho animado o rato fala arriba, arriba e você e fala o quê? limonada mate, mate limão. olha o mate, mate limão. e o mate é algo muito carioca, né? é o um mate é um feijão com arroz de carioca. da praia, né? da praia, é, da praia. Há mais de 20 anos, o um ligeirinho bate ponto na praia de Copacabana. De domingo a domingo, percorre quatro quarteirões, para lá e para cá. Haja pernas, haja ombros. Cada galão pesa cerca de 25 quilos. E haja garganta. E os fregueses obedecem, com gosto. É o melhor da praia. <risos> você faz? Você faz uma espécie de uma poção mágica aí, um xarope? Como é que é isso? Vamos lá! É o um mate, tem um, um segredo mate. que não posso contar pra ninguém, não conto pra ninguém. Maravilhoso. Esse requebrado é, é tudo? É o requebrado do mijelinho, é o sabor tá aí. <risos> sabor que vai conquistando fregueses, de geração em geração. Meu pai tomava mate com ele, na praia aí depois eu comecei a tomar um com ele e passei para o meu filho ele adora e ainda tem um chorinho né Ligeirinho Ah o é, choro é tradicional o chorinho é quase um chorão porque é meio copo chorinho é aquela dose extra tem que ele faz com água filtrada com água mineral puro limão com mate uma delícia me diz aí quem te ensinou a tomar esse mate Ah claro que é minha avó né a primeira veterana que começou a tomar Amor à primeira vista. Amor é o ao, ao primeiro gole seria. <risos> gole. Gole, o <risos> gostinho de quê? Sabor de de mate e com carinhozinho dentro. O Ligeirinho é uma figura tão querida que ganhou até raquete personalizada para as aulas de beat tênis, o tênis de praia. Então você dá uma raquetada, vende Vendo. um copo de mate, é, é isso? É isso. Os professores me chamam para treinar uma Uma vez por semana você tem água grátis, você faz parte do grupo. E acaba vendendo e jogando com vocês também, com né? Com certeza, com certeza. E joga bem, hein? E joga bem. E aí, Tô vendo aí que você já deu uma goladona. Tem um borogodó aí, né? Que todo mundo tem. fica apaixonado, né? Tem um borogodó na receita e na pessoa, né? Porque eu acho que isso é tudo também, né? Foi a turma do Beat Tênis que deu uma força na pandemia quando as vendas despencaram. Garantiram cesta básica e parte do pagamento das despesas com a casa. Você vive só do mate? É a minha vida, é, é o mate e a praia. Consigo sustentar a minha família. Como é que vou falar na praia? Olha o mate, o mate mar e Olha o mate, mate. Oi, mate, mate. Eu agradeço o sol, agradeço a chuva, agradeço o vento, faz parte da natureza. A chuva é para descansar e o, o vento é para refrescar. Uma pesquisa da Prefeitura do Rio mostra que o comércio ambulante nas praias da cidade movimenta 4 bilhões de reais por ano. E vendedores de mate, como o Ligeirinho, ganharam status de patrimônio cultural e imaterial do rio, símbolos cariocas. Eu só tenho que agradecer, obrigado e seja bem-vindo ao Mate do Lugelinho. Mate, limão! Em ruas de grandes metrópoles, como aqui no Rio de Janeiro e em muitas cidades do interior, um tipo de vendedor resiste ao tempo. O grito dele ainda ecoa pelos caminhos. Olha o vassoureiro, vassoureiro, olha eu. Costura as ruas todinha, entro nenhuma, uma, sai na outra. Paro um pouquinho, fala com um aqui, fala com o outro, paro pra vender e assim eu vou. Ô, oh, bom dia, meu amigo. Precisando de vassoura aí hoje? Qual vassoura? Preciso daquela aqui, daquela ali. Qual? Essa daqui? É. Sim. Aquela que você me vendeu outra vez passada, foi ótimo. Foi? Uhum. Oh, obrigado, cara. <risos> Olá, minha linda, bom dia, tudo bom? Qual a vassoura que a senhora quer? Esse é o Marcos Henrique, cara de menino, jeito de menino, mas homem experiente no ramo das vassouras. Lá se vão 15 anos. Vim trabalhar a primeira vez com meu primo e ele falou, ó, chegar na rua a gente grita vassoureiro, é vassoureiro, vassoureiro, e aí eu, eu falei, então tá bom, o negócio é só gritar então, cheguei na rua, dei um grito e ele. É isso aí mesmo, é assim, vamos que vamos. Se não tiver o grito mesmo, é vassoureiro raiz. A gente ouve vassureiro! tanto esse grito por aí e nem imagina a rotina vassureiro! pesada, que começa bem cedo. Ei, bom dia, bom dia, bom dia. Na fábrica de vassouras em Queimados. Cidade da Baixada Fluminense. Isso é uma espécie de controle de qualidade? Isso aí! Vai chegando já a vassoura bonita na rua. Eu pego, amarro, ele anota tudo que eu tenho, tudo que eu tô levando. E o que eu vender eu pago. Material escolhido, testado, amarrado. Agora é seguir pra estação de trem? Com certeza! Vamos que vamos! Agora que começa a luta. Você já chega e vai amarrando, é isso? É, é, isso aí. A cada parada, mais gente entra. E todos os dias é assim, né? Trabalhadores como o Marcos enfrentam trens superlotados. Na saída, não dá pra titubear. Ah, e tem mais. Ônibus também. É um sobe e desce. Quantos quilos mais ou menos você carrega? Quando a gente pega deve ter mais ou menos de 30 a 40 quilos, mais um pouquinho. Em cada vassoura você tira quantos por cento? Devo tirar mais ou menos aí de 15% a 30%, areia. Depende, às vezes é no cartão, às vezes é no dinheiro. Aí tem aquele desconto e tal, que todo brasileiro tem que ter um desconto, né? Se não pedir o desconto, não se considera brasileiro, carioca. Eu preciso que você me dê uma aula sobre vassoura, né? Ah, é. isso é fácil. <risos> Com certeza. Porcelanato, o taco, o chão laminado, chão quente, chão frio. Eu te aconselho se você levar essa daqui, que é de pelo. Eu tenho essa aqui que é a de limpar teto, que encaixa um cabo no outro, pra você limpar o teto, os cantinhos, todinho. Eu tenho essa aqui também que é esfregão, pra esfregar ladrilho, tapete. E o que que sai mais? O que sai mais é essa de piaçava. O que que você conquistou com a vassoura? Olha, eu conquistei muita coisa, graças a Deus. Tirei minha habilitação com a vassoura, fiz minha casa com a vassoura, Comprei meu carro com a vassoura, sustento a minha família com a vassoura. Tem um sonho que o Marcos Henrique não varre para longe, não. Nosso vassoureiro quer uma nova chance no mercado formal. É uma luta bem grande, porque o não a gente já tem, né? A gente trabalha para conquistar o sim. E eu mando o currículo bate em porta em porta e uma coisa que eu sempre falo pro o meu filho, ou seja para qualquer um, a gente não pode deixar de estudar, porque a gente tem que acreditar na gente primeiramente. Não tenho vergonha nenhuma de mostrar que eu vendo vassoura, que eu trabalho informalmente, não tenho vergonha nenhuma. Olha eu vassourinho! O trabalho informal do Marcos é o tema dos estudos do professor Fernando da Fundação Getúlio Vargas. Viemos com ele até uma feira livre para entender um pouco mais sobre as causas e consequências da informalidade, como a dos feirantes, que têm licença, mas não todos os direitos trabalhistas. Nós temos mais ou menos 40 milhões de trabalhadores que não têm proteção nenhuma, né? Não tem previdência, se perderem o emprego não tem seguro-desemprego. Você tem desde trabalhadores sem carteira de trabalho assinada que estão na empresa até trabalhadores que estão na rua tentando, de alguma forma, conseguir um sustento. Professor, a gente pode dizer que boa parte do asfalto, a areia da praia, ajudam a amortecer as consequências do desemprego? Amortece, sim. A economia já cresce pouco, né, há muitos anos né, e, com a pandemia, esse quadro se agravou. Né? Então, é um amortecedor. Né? Eu acho que a informalidade ajuda a proteger a queda da renda. Enquanto isso, é, né? as pessoas têm que aprender realmente a se virar, né? Por causa da moça do café, né, que tenta tudo, chama o marido... Né? Olha o açaí! Os brasileiros são muito empreendedores, né? por necessidade, muitas vezes, né? mas eles acabam se virando, né? mas a gente podia facilitar a vida deles. Está né? melhorando, mas a gente precisa avançar mais. Né? Daqui a pouco, o empreendedor que virou o rei das pamonhas com uma receita caseira, a determinação da família e uma boa sacada de marketing. E a vendedora que, de caldinho em caldinho, sonha ampliar o negócio e vai colorindo de rosas as ruas do Recife. É já, já! Os dias carros novos e de luxo cruzam ruas e avenidas de São Paulo. Mas com esse som não é lá muito comum. deliciosas passando por aqui hoje. O homem com voz impostada virou celebridade em bairros da capital paulista. Seu Miguel é daquelas pessoas que chegaram, causaram e ficaram. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Dá só uma olhada nessas fotos antigas. Pamonhas foram vendidas em todos esses carros. O negócio antes solitário hoje envolve praticamente toda a família. Nós vamos começar a cortar ele do jeito que, que era antes, né? Enquanto prepara a pamonha como antigamente, seu Miguel vai revelando essa história. Eu estava sem condições de trabalho, né? A doença de Chagas não deixou, né? Arrumei um carrinho de rodas de bicicleta, coloquei milho assado, assando milho, assim, né? E as pessoas vinham 70, mais espigas por dia. E pamonha? E pamonha? Eles então, perguntavam. Eu comecei a trazer, fazer um pouquinho, 10, passou para 20 e fui ampliando. Seu Miguel resgatou uma receita antiga, que era preparada no sítio no interior do Mato Grosso. É uma receita da família. Foi difícil no começo para implantar o giro, vamos dizer. Mas com um pouco de jeito e um gogó, eu comecei. Atenção, atenção, É o carro das pamonhas passando por aqui, pamonhas gostosas, fresquinhas na sua porta. A coisa foi dando tão certo que não cabia mais na panela. A estratégia, então, foi encerrar os trabalhos aqui na cozinha. A receita do seu Miguel foi levada para uma fábrica, o que fez a produção aumentar consideravelmente. Agora são 2.500 pamonhas por dia. Foi quando os filhos também tiveram uma sacada de marketing. Dos carrinhos com rodas de bicicleta até hoje, já se passaram 40 anos. As pamonhas agora são vendidas em carros novos, muitos de luxo. Uma frota já circula pelas ruas de São Paulo e também por outras cidades. Todos nós tivemos a certeza de que o cliente ele era atraído pelos olhos também. Né? O carro é mais moderno, mais luxuoso, ele traz o cliente da cobertura. Ele traz o cliente que não tinha coragem de chegar até o nosso trabalho por conta de preconceito, vamos dizer assim. E hoje a gente alcançou um nível diferente. As delícias do Verde chegando. Mas seu Miguel foi resistente às mudanças. Não foi fácil, mas com o tempo ele foi entendendo, ele foi vendo que a evolução chega. Então se tem a tradição, tem a inovação. Aí eu aluguei o um primeiro carro, fiz o teste e eu mostrei pra ele que se o carro dele ficasse dois dias parado por manutenção, ele já tinha perdido. Porque dois dias do, do carro trabalhando, pagava o mês completo da locação. Fizemos a conta e hoje é um sucesso. É empreendedorismo puro. Seu Miguel nem se deu conta, mas desde cedo criou uma família empreendedora. Eu queria comprar um tênis, e era um tênis que era caro. Ele me pôs num fusca com 50 pamonhas. Eu fui dar uma volta por, pela região perto de casa. Quando eu voltei, eu tava, tinha vendido todas as pamonhas. E ele falou pra mim que aqui tá o dinheiro do seu tênis. Ele me deu a vara, eu busquei o peixe. E de lá pra cá, só vem crescendo. E vai passando de geração pra geração. Vendi. Primeirinho, né? Primeiro neto bastante coisa já. E quem te ensinou? Do meu avô, foi ensinando pro meu pai, do meu pai ensinou a minha mãe e minha mãe tá me ensinando. Digo que corre suco de milho no meu sangue, uhum. porque hoje a gente tem a estrutura que tem, e trabalha da forma que trabalha por conta dele. As delícias, milho aqui. A voz do boa, seu Miguel está na frota toda, são 20 carros. Boa, boa trabalho que inova também no sabor. A pamonha ganhou recheios, tem a de linguiça, a de queijo com goiabada é chamada de Shakespeare. Uma Boa mesmo. Não tô brincando, não. Eu não gostava de pamonha, não. Já é a minha freguesa. <risos> um olho na freguesia, outro na próxima geração que vai cuidar dos negócios. Não esqueça de ensinar os seus filhos, porque eu avô quer que isso... É, prossiga de geração em geração Corre, corre, dona Aurora Se não, o moço vai embora e a garotada chora Olha o caldinho, olha o caldinho O brasileiro se vira para chamar a atenção Em meio a tantos apelos Essa vendedora de caldinhos inventou um jeito Nunca passa despercebida Quando desfila pelo bairro de Casa Amarela Na periferia do Recife Cabeça de gaminho. Além do visual todo rosa e do capricho nas receitas, a Pink canta e é muito divertida. Caldinho de mocotó para levantar, delícia, né? Ele hoje vai ficar maravilhoso, hoje ele vai ficar forte. Isso aí é o jeito dela de trabalhar, né? E ela anima a feira quando ela a chega. Oi, querida! A rua pra ela é como se fosse um palco. Ai, amor. Eu adoro quando eu me transformo, em teu, entendeu? Eu gosto de fantasia, eu gosto de brilho, eu gosto de tudo. Eu gosto de andar comprando coisa pra me vestir assim, entendeu? Onde eu me viro de pink, me transformo, viro outra pessoa. Já a Patrícia é meio recocada pra lá, então é, eu me transformei assim e sou desse jeito. Ninguém sabe quem é Patrícia. Já a pink é famosa por onde passa. melhor caldinho de casa amarela aqui é o de rosinha aí, ó. Pink. Primeiro lugar o caldinho de pink aí, ó. É mocotó pra levantar até a poeira do chão chovendo, menino. Olha o caldinho pra tomar. O caldinho é de quê? Mocotó. Sempre você toma o caldinho Só isso de mocotó, com ovo só, viu? E depois desse caldinho aí, dá pra ficar um tempão sem comer? Até a noite, né? A noite a gente volta a enfraquecer de novo. Cabeça ligada. Os copinhos são incrementados com ovo de codorna, torresmo, milho, a gosto do freguês. Quem vê essa energia toda, nem imagina que a Pink passou a noite em claro. Quando muita gente está se preparando para dormir, descansar, para retomar a rotina no dia seguinte, o expediente da Pink está começando. São 10 horas da noite e aqui na cozinha tem muita coisa para ela fazer. Vai ser a madrugada toda trabalhando, Pink. Vai ser a madrugada toda até de manhã bem cedo. Trabalho não para não é assim o tempo todo. Patrícia é casada e tem um filho adulto, mas faz tudo sozinha, soltando a voz. Seja o tamanho, também é tamanho. Eu queria cantar bem muito, mas não sei cantar não. Eu gosto de cantar. Duas horas da madrugada e a Pink começa a encher as primeiras garrafas térmicas com o caldinho de cebola. E ali no fogão, ó, outros três sabores estão praticamente prontos. O que, que a gente tem aí nas panelas, Pink? Mocotó, feijoada e vacatolada. Antes de virar Pink, a Patrícia era a cuidadora de idosos. Quando perdeu o emprego, há 21 anos, começou a empreitada. Aprendeu sozinha e criou suas receitas que não divide com ninguém. Com esse trabalho, consegue se sustentar e ajudar a família. E sonha em crescer. Aqui na minha casa, fazer um restaurante, o Recanto da Pink. Um caldinho bem gostoso. E como a Pink pode realizar esse sonho de formalizar o negócio... Perguntamos ao especialista. Um conselho que só daria para uma pessoa que está na informalidade, né? que trabalha o dia inteiro aí vendendo, usando a voz, gritando, fazendo malabarismos para vender alguma coisa. É, o caminho acho que é, é formação profissional e estudar, né? Se puderem. Alguma qualificação do Sebrae, por exemplo. Né? Eu acho que ele tem que fazer o que ele pode nas circunstâncias dele, né? O negócio dele em geral tem que ser pequeno, até mesmo porque questões de fiscalização. Então, para crescer, realmente ele precisa ser formal. Né? Nós estamos voltando ao quadro pré-pandemia, de formalidade crescente. Né? A Pink gosta de manter o um mistério. A gente tentou de todo jeito gravar com ela, com a cara lavada, de Patrícia, mas não. Ela fez questão de botar o óculos, passar o batom, o blush, botar essa toquinha cor-de-rosa, porque ela gosta de ser fotografada sempre assim, como a personagem que ela criou, a Pink. A Patrícia de cara Lavada a gente não vai conhecer, né? Vai não, vai conhecer Pink. O dia amanhece e ela já está pronta para encarar mais uma jornada, sem jamais perder a alegria e o gosto pela vida. É cor de rosa pra você? Hum. Pra mim é cor de rosa. Olha o de feijoada, camarão! No próximo bloco, a batalha do jovem da periferia pra alçar voos mais altos. De dia, ele trabalha no carro dos ovos e à noite estuda pra ser piloto de avião. É daqui a pouco. Pandejão de ovo pra uma 30 ovos! bandeja Quem nunca ouviu esse chamado pelas ruas Bandejão de ovos com 30 ovos Parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo Quando a gente menos espera Lá vem ele fazendo propaganda em alto e bom som Economize, compre e economizando O que ninguém imagina é o tamanho do sonho Cada vendedor, o carro do ovo. Até aonde essa voz pode chegar? Numa época sem tecnologia, foi na base do grito que Aldenildo, conhecido por mano, venceu na vida. Começou dirigindo uma Kombi. Hoje tem 10. Eu tenho mais de 20 funcionários que dependem do Alves para então... trabalhar. continua a mesma, a mas agora a mensagem é gravada no celular. 14,99 14, é a bandeja com 30 ovos. Todo mês sobe ovos. Aí tem que regravar Tem que regravar. Hoje eu gravo uma de 10, amanhã eu gravo uma de 10,99, depois de 12,99 e assim vai. Carregar as bandejas, abastecer o carro com o máximo que puder? E seguir de rua em rua vendendo ovos. Douglas usa a voz emprestada de Aldenildo para faturar. E quer voar alto. Ser piloto de avião. O caminho é longo. Quantos quilômetros você chega a rodar por dia? De 50 a 45 quilômetros. E dá para vender quantas bandejas? Dá para vender em torno de 150. Filho de um pipoqueiro e de uma trabalhadora doméstica, Douglas sabe que a realização do desejo não cai do céu. Para completar a renda, pedala fazendo entregas de mercadorias. Eu me viro meio que na 30. De segunda a sexta faço as entregas. E aos sábados e domingo saiu para vender ovos. Douglas cresceu numa comunidade na periferia do Recife. Desde criança, tem o pensamento nas nuvens. Essa paixão por se tornar piloto foi desde os 7 anos de idade. Quando eu fui no aeroporto e chegando lá, me deparei com uma, uma tripulação e me apaixonei pela que da farda, um ser humano consegue levantar uma máquina dessa aí aos ares. Isso que me emocionou. Ele está perto da primeira escala rumo ao sonho. Estuda para se tornar comissário de bordo. De segunda a sexta, eu estudo se preparando para a banca da ANAC. E aos sábado e domingo, eu estudo um pouco de inglês, que é necessário também para a área da aviação. Com a ajuda de colegas e uma bolsa, só falta a prova final da ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil. Gostaria de ter mais tempo para se dedicar aos estudos, mas já conseguiu garantir um cantinho sossegado que construiu no terreno da avó. Esse quarto né, e banheiro Isso. já é conquista da venda dos ovos? É, tanto esse cantinho aqui como essa mesa de estudo que eu não tinha. Douglas está terminando as aulas teóricas, mas ainda precisa do principal, a prática, isto é pilotar o avião e isso custa caro Mas se a pessoa pretende fazer disso uma profissão ele vai ter que investir cerca de 80 mil reais por enquanto o Douglas está treinando num simulador de voo mas é no comando de uma cabine como essa aqui que ele quer trabalhar vai ser preciso pedalar muito e percorrer quilômetros e mais quilômetros no carro do ovo para pilotar um avião para valer e aí, o Douglas leva jeito? Sim, ele é bem calmo e tem uma boa atenção difusa, visão periférica muito bem desenvolvida. Ele leva jeito, sim, para a A primeira passageira o Douglas já tem. A avó, a dona Dolores, que nunca viajou de avião, já foi convidada. Já está esperando a hora de embarcar? Ô, oh, menina, eu tenho medo de avião, mas com ele eu vou. Tranquila. O povo fala sobre essa profissão que eu quero alcançar, que é se tornar um piloto de avião. Eles falam que não é possível para gente da comunidade. E eu vejo que é possível, só basta a gente acreditar, ter fé e persistir. É com a admiração da família, o apoio de alguns conhecidos e muito esforço, que o Douglas quer mostrar que dirigindo o carro do ovo, é possível chegar longe. O Globo Repórter fica por aqui. Para rever o programa, acesse o Globoplay. Você assiste agora a série Labreia. Uma ótima noite e a gente se vê na próxima. Eu estou precisando dessa oportunidade. Não vou falhar com você ou falhar com a empresa. A gente mora de aluguel, a gente sai do aluguel. Tem uma casinha para meus filhos, tem um lugarzinho para ele, dar um estudo para ele, futuro futuro, né? principalmente meu filho especial. Olha o caldinho, olha aí. Eu adoro esse trabalho, que nem eu sabia que tinha o de fazer caldinho, né? Continuamos com fé e coragem. Sempre tem um anjos da guarda que vai estar ali para lhe ajudar. mas o que você coloca nessa poção aí, hein? me diz aí, vai. É o amor. <risos>